Amigo camarada, cara legal, tá ligado? Truta, amiguinho da escola, Loki vizinho, mas é, acabou com tudo. É, não Sim, corta cabo de eletricidade com a faquinha. É bom, é bom. Não tente em casa, por favor, tá? Uau! que a gente tá quase aí. Qual é a situação? Ó. Ó, oh, a situação não é muito boa não, vamos é melhor hein? correr. Vamos correr Pessoal, tá ali a tumba dos... De quem? Ixuruf, jogo! Delta, eu não consigo controlar a rede do martelo até todos os cinco faróis ah, cara, ele ele é do boa. Do Depois, A gente né? tá a caminho dele agora. Temos que ter foco nos faróis. Todo o resto é secundário o Foco nos faróis. Gente. É, tem que precisar de munição, hein? É, né? Sem munição também tem como. Alguém pega o outro lado. Sai ah, fora! Tá ah, Porra! Liberem atun! Peraí, matar Tem como gravar esse ah, lock não? Eu consigo fazer o dia inteiro! Usa de haluxti! Como é que é nem é isso Quem quer ser o próximo a morrer? Hã? Esse. Já não aguenta, sabe? Para tentar esses caralhas oh, Ó, gravide que lá A gente tem Third finger that's a king. É truta que ali, tio. Não sei disso. Vai lá para baixo, você comeu? Então. É? Ah. Como que desce? Para ver aquele lá na ação. Ação e diversão. Ponto da ação, isso. Isso. Ah. Foi, foi! Zóia, zóia! Não acabou a bala, em jogo? Ah, minha acabou a bala, aí, né? Não tem que tá não, tio. Não. Pois vamos, vamos procurar munição. Nada, zero bala. Nada. Oh, meu, é impossível que o jogo não vai dar uma munição benta. Então... Granado. a ah, granada logo. Oh. Ó. Franja. Franja. Morreu. Morreu. Morreu. Já era. Cai dentro. Não. Tá no meio, tô de boa. Tá bonito. Tranquilão, no meio do quintal dos caras. <risos> Mundo de arma, nada de munição. Calma. Tem um lock aqui. Sim. Ele deve, deve ter mais lock ali. Tomado no caneco, rapaz. É, é o mesmo. Olha aí, Tio, no meio do fundo do baú. No fundo carregar tudo, vamos carregar tudo, pra ficar já na moral, tudo na tranquilidade. Tudo na tranquilidade. Fragmentations. Oh. É, vamos, vamos! Esse cara é do bem ou do mal? É do bem, né, tio? <risos> eu tava tirando, é neles. <risos> Beleza. Rapaz, eu tava rolando uma guerra profunda é, aqui, pô. profunda. Cabreiro, né, Como é que é quem? Quem tá tirando aí, tio? Toda hum. parte, hein? Toda parte. Se demore tomar nunca toma neve um oh. é. Ó. Ah, agora o caverninha pegou a dele. Agora o caverninho pegou a dele. Ó. Amigo. Camarada. Cara legal. Tá ligado? Truta. Amiguinho da escola. Loki vizinho. Ah, acabou com tudo. É, não. Deixa eu mostrar o que você tá perdendo. E aí, tem mais ainda? de fragmentação! Onde, João? Ok. Tá aqui? E aí, tio? Estão de boa aí? Estão tranquilo? Quer café? Eu podia entrar, isso. Como é isso? Excelente. Descuide ali, descuide, para na sua cabeça. <risos> Pai, os Loki deixaram a munição aqui, ó. Altas armas, altas. Nada interessante. Não. Olha lá, os caras que tá querendo trepar mais. <risos> Esquenta a <risos> arma na bunda dele. O jogo vai acabar não, os inimigos, tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos continuar, vai. Eu cheguei no limite. Pois agora a gente vai ter que conversar com o Padukes ali. É o okay. quê? Qual que é o código. Reúne-se com o Padilx. Rapaz, vamos é bom Padilx? O cara tá esperando ali? Corajoso, hein? Ficou aqui no meio. Pois é! é? Corajoso, aqui. Corajoso, hein, tiozão, aqui. Tudo certo com o sinalizador? Oh. Sim, mas ainda não acabou. Se preparem, inimigos chegando. Como é que é? Não tô vendo nada. você ouviu? É um, você ouviu? Se preparem. Rapaz, esse cara é truta, hein? Ele que tá ligando pros ah, caras. Cuidado com o cara! Já <risos> é explodir, já é explodir. Ah, merda. Os ninhos estão abrindo. A gente tem que fechar. O ninho? Onde? É? Tô lá, já tô chegando aí. Ó, oh, ó, oh. engravidam um Jack, lock desse. Ó. Ah, ah, ah. oh. Peraí, peraí. Rapaz, será que volta tudo de novo? Não, nada o quê, irmão. Rapaz, agora. agora. Se é agora que a casa que os lock vai cair. Ó. Ah, Vocês oh. engravidam um lock. Os caras estão atacando granada, hein? Tá atacando granadas. caras. Não, Não pode o quê, Não, tio? Pega os loks, pega os loks. Ó. Ataca, um sabe, sabe. Pera aí. Espera. Tô calma. Zóio por zóio. Tá na cara, dentro do outro. Homem de peito. Peito. Como é que é que é? Tô calmo, hein, tô calmo. ele é forte. Os caras da granada e tudo mais, hein? Jogando pesado. Não é fácil. Tranquilo, tio. Tranquilo. Espera aí, se cara. Se o cara tá colado, hein? Tá, tá colado. Ah... Troca de água, troca de água. Agora frita os caras por trás. Frita por trás. Eu já estou estouraram, hein? Tipo, que isso, jogo? Jogo. Ah, aí, não. Sempre tem tempo pra um Fatality, Sempre tem tempinho para o um Fatality. Calma! Peraí, peraí! Tá calma aí, tio! Tranquilo? Você! Calma! Beleza, vamos vamo dar um rolê! Vamos dar um rolê na senzala! Lá direito, viu? O Cabernet vai de peito! Vou matar tudo, Todo mundo! Ó, tá dando um fragmentation ali? Jogo! Tá aqui, as munições, véia! Não esquece disso! Olha, pistolador! Do do só de hora de brilhar pessoal. Só zóia, só zóia Ó, fundão, zamor Camara Pega Engravida Jogo! Ah! Diogo, acabou a missão na hora Bem na hora Ô, oh, meu, vai carregar a outra Nossa senhora Bem na hora, Diogo Ô, oh, meu Deus do céu Beleza, Marquezine acabou as balas, hein Aí ferrou, só o pistolador mesmo. Ah. Então, vamos granadar, mano. Um flash, tio. três shot x aqui, certo? Tem munição? Perfeito. Uma bala, uma bala. Haha. <risos> <risos> Tem um loco forte ali. E jogo. O Jackzinho salva nós, rapaziada. Lock na yeah. direita ali. Ó, agora é pesadão, tio. Pesadão. Mas ninguém aguenta não, pelo amor de Deus. Só estratégia estratégia. Nem sei o que a gente vai fazer, tio. Destruiu os drones. Olha aí! <risos> Rapaziada, cada vez que Perto, morre. Tudo certo, é 30 horas de batalha, tio. Vamos, <risos> caiu para aí. Beleza. Agora. Django! Beleza, <risos> tá agora! Django! Tranquilão! Ele tem que engravidar o dos blocos. Será que o bloco que a gente tirou a proteção é engravidável? Nossa, nossa, onde? Django! Oh. Oh. Rapaziada, mais uma vez aqui na barata, o que acontece, rapaziada? Oh, meu Deus do céu. aí não tem... <risos> chegou, tio. chegou uma parte a parte do Natal, chegou. Chegou! As armas ruins. Calmaria. Rapaziada, vou ter que ir de longe. Os caras tá com a fumaça, eles chegam fumando na nossa cara. Tio. Charuto cubano. Oh. Rapaziada, oh, ó, tem o um Loki ali, com certeza é o Del, tio. cara, ó, ó, ó, só apanha, tio. Peraí, engravida o carecão ali. Engravida um dos dois. Ô, Jack, seu maldito! Como você não tá pronto, tio? Ainda? Não! Isso, engravida o grandão ali. Oh! Botão que não funciona, tio? Você é Aí sim. Beleza, quebra... Onde? Não sei de nada. Pera aí, Marquezinha agora, Marquezinha. é, sobrou aquele grandão lá de ó. Não vi. Primeiro, cadê ele? Não nem Tá que pega daqui? Sim. Oh, nossa jogo! Oh! Rapaziada, não tem como passar essa parte aqui não. É impossível Ah, meu Deus. A nossa sorte é fritar esse voo rápido. Beleza. Fritamos voo rápido na sorte. O que, que acontece? Troca essa arma podre pela arma dele. Drop shot. Conhece? Beleza. Agora, eu tenho que destruir a navinha ali. Beleza. Mas, se fosse só esse cara, dá pra passar. Grafa, claro, rabu. se fosse só esse logo aqui, a gente quebra a navinha dele? Deixa eu eu. ao redor, tio. Ó, ó. Vamos oh! Ah, nossa, tem outro, tio. Tem outro. O que, que acontece? Tem como engravidar esse cara, só que o robozinho vai demorar anos. É. Peraí, vou ficar esperto. Olha onde, onde os caras estão tá atirando. Oh, e aí, tio? Você é de boa aí? Grande fumaça, é. onde? Cai aí, seu loco. Vendo o seu crops? Não, não, não, não, não! Olha aqui, tio. Olha o outro aqui. Ai, peraí, tio. Peraí, peraí. Peraí, pera calma. Calma. Tá quase matando isso aqui também. Aí já era. Pítico cruel. Que sacode o bairro inteiro. o Michael. Mais... Ah, meu Deus. Pegou uma munição disso aqui. Ah, Agora a gente vai pegar aquele lock. Agora é só brincar. Pega drop shot. Olha que lindeza. Ó. Ó, ó. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma Jogo. Pegando, né, tio? Pegar Pega esse lock, tio. Vamos pegar ele. Dentro do pezinho, dentro do pezinho aí, cai, tio. Tem um camara junto, né? Você pode junto. Nada, não. não, não. Pera aí, Vai dar game over se matar o cara. Vamos um no capacete velho dele. Pô, daquela arma tá sem munição. Ó, oh, tem um Loki morrendo lá. Pula o muro! Não, jogo! Ah, jogo. Você é muito mentiroso! Rapaziada, jogo é maldito, tio. É, jogo pentecostal dos infernos. É ah, quem que é esse Loki aqui? Olha onde o cara vai morrer, dentro do buraco, tipo. Nossa. Você tá de boa. Tá de boa aí, tio. <risos> o cara já tá aqui, todos estão pegados, hein. Olha, ele pode, tipo. O cara é gigante corredor, maratonista. Tipo. Pera aí, vou te pegar. Eu vou te pegar, logo. Pera aí que eu tenho quatro drop shots na sua cara. Ó. Será que sobe aqui? Explode tipo. ele, Pode. A arma velho, oh, como está explodindo do outro lado? Entendeu? Não... jogo mentiroso, hein? Olha o fogo. Sabia de amigos, não? Peraí, peraí. O jogo sobrou nada de munição Só mesmo. Indo, de olha, olha esse chão aí, caverninha. Pega uma arma qualquer, qualquer. Joga esse drop shot fora. Pega essa lancer, velho. Eu odeio essa arma. Ah, oh, meu Deus do céu. Ó, ó, ó. Tá de boa, tá de tranquilo. Não, travou. O jogo, ser é mente, hein? Nossa senhora. Pega o zóio dele. Isso. Vai vai, vai arder. Vou ficar calmo. Calminho, calminho. Sai de perto, sai de perto. Ah, oh, meu jogo trava. <risos> é bom sair correndo, tio. Ele vem atrás, tio. Na corrida. Ah, acabou a bala também disso aqui. Rapaziada. Sai daí! Oh. Rapaziada, vai ter que achar a, a, a munição aqui. O cara vem lá na corrida atrás, tio. Maratonista incansável. Ó, oh, ó. Oh. Peraí, peraí. Eu estou estando em hein? Cadê esse lote? Que é essa? Que arma é? alouquece? Rapaz, ah, tem como engravidar ele? Vamos engravidar ele e arrebentar ele. Não a gente engravida. Pera aí, tio. Você apanha tio. Sai de perto dele, seu loco. Oh, meu Deus do céu. Agora a gente pega a granada. Tranquilo. Agora, agora tio, a gente explode o Del e ele juntos. Ó, rapidinho. O Del, seu merda! O Del consegue ser um bosta. Rapaziada, finalmente, Pronto, oh, eles céu. foram dominados. Ah, meu Deus. Beleza, Quem foi todos. dominado foi nós, é tio. Tudo certo? Somos um bando de bostas <risos> <risos> O nosso farol tá preso nos destroços do Raven. Talvez a sua torradeira consiga pegar. Ah, oh, meu, torradeira? Rapaz, <risos> o que acontece? Eu quero minhas armas de volta, tio. Quero minhas armas de volta. Cadê? Agora! Cadê o Chocorolox lá, tio? Aquela arma lá, o é curto O Cabernet deixou aqui, ele lembra. Se o jogo... Ó, é... oh, oh, apagou, tio. O jogo deletou a arma. Tá tranquilo, calma. Beleza. Rapaziada, missão aqui dentro agora? Sim. Como faz o Jack recuperar essa porcaria? Ó. Oh. Jack, proteja o farol do E. Vai vir mais lock, hein? Vai vir mais lock. Ó. Oh. Valeu, Jack. Ô, Jack, agora você é quebrou pra... o negócio aí. E aí, como funciona esse farol, velho? Pesado do que parece, né? O plano era colocar o farol atrás da tumba Então vai fazer isso Eu protejo a entrada Como é que? Onde é que vai? Sei lá E se eu morrer? Até que não foi horrível trabalhar com você Igualmente, Pedro Vamos, Delta E aí? Que... <risos> manda uma atualização Estão perto de plantar essa coisa? Estamos quase de lá, munição. Albert. Beleza A gente tem que colocar essa coisa bem onde o verde precisa Ali, munição oh, meu Deus do céu Finalmente em jogo, o jogo maldito. Ah. Onde é que é o lugar que precisa aqui? Com certeza. Quantas coisas ali? Oh. Ó. Como é que é? Bert, o farol do eco tá ativo. Bem na hora, Delta. Mais Warms chegando. Espera, os faróis ah. não estão todos prontos? Você Martel não tem Delta. controle total? e não. Os faróis precisam sincronizar. Defendam a área. Tem como usar o um martelo Bento? Aí, Delta. Ah, vem. agora um sim. Ó. Sim, com a mão desses seus conhecidos. A gente tá na puta. Nossa merda! Falser! Caralho! Rapaziada, vamos fritar esses lobos, tio. Ah. Ó, ó, ó Vai, tia ah! Não oh, mata não, jogo mentiroso Peraí, aonde tem mais loco? <risos> ah, vai fritar Ó, ó oh, oh. O jogo, fala que passou eu pra de fragmentação. Aonde? Será que tem mais loco? eu tô fritando tudo aqui, tio. É, onde é que tá? tá os lock? É... Jogo mentiroso. Ah. Tô, o jogo tá mentindo, hein? Ah. Mas, será que a gente pegou todos os locks? Snatcher no telhado, acertem! Ô oh, louco! Rapaz, agora <tos> tem hoje. Snatcher Lizard. <tos> Real, a assim, gente está ocupado agora. Oh meu Deus. Outro. O que mais importa é deixar essas coisas longe da cidade. Demorou, mas me avisem se precisarem de mim, velho. Oh, meu Deus, vem logo seu Loki. E aí, tio? Filho da... Cuidado! Como é que é? Pega esse logo frita ele. Vai, jogo. Aí sim. Oh, meu Deus do céu. E esse foi o último. Rapaziada, finalmente. Berto, tudo limpo aqui Os faróis já estão sincronizados? Rapaziada, o cabelinho não aguenta bem Porque senão ah, é bom Deus. você acelerar isso Ah, não se preocupa, eu tô vendo eles Aí, belo tiro Da merda O que foi o farol? Explodiu o farol. Rapaziada, olha aí, chegou o um mestre. Vocês falharam conosco Conosco? O que são vocês? Nós somos o que vocês podiam ter sido Você pode ter o corpo dela Mas não é a minha mãe O jogo? Não, agora O Jack É o Jack, o Jack vai salvar nós somos um ser completo, conectado e mortal. Vocês que não e desperdiçaram. Viva ou morta, você nos pertence. Quem você irá salvar? Ah! What the fuck? Uh, Rapaziada... Uh! <risos> Rapaziada, <risos> o Del já era, O pior amigo do mundo. Você fez a sua escolha. Peraí, ele tava zoando, não mata ele não. Peraí, jogo! Não! Vai morrer com ela! Pera aí, jogo! Não! Não! Rapaziada, pensei que não ia matar, não, hein, tio? Rapaziada, o Cavernei acabou <risos> matando o, o, o mano ali. O que acontece? Já estava previsto desde o começo do jogo que isso ia acontecer. O Cavernei tinha que escolher, tio, aí cumpriu a profecia. É é é é é é Rapaziada, é <risos> esse foi mais um final de episódio. O Caverninha pensou que ia terminar esse jogo aqui. Então... O negócio não termina não, tio. É infinito. Eu estou calmo, nosso amigo Del foi deletado. O que, que acontece? Microsoft, no próximo jogo, Faz um cara que ajuda melhor, é o que eu manter ele vivo. Pois é, foi triste, foi triste, foi, foi três triste. É, aconteceu. Aham. Uhum. Te vejo no próximo.